Olá, aqui é o Dr. Rodolfo Aurélio. Se você deseja perder de 5 a 10 quilos de gordura corporal em apenas 21 dias, então, este será o vídeo mais importante da sua vida. Vamos lá! A batata doce e o ovo são muito amados no mundo fitness, pois além de promover saciedade tem poucas calorias, o que ajuda o corpo a queimar aquela gordurinha localizada chata, sem dizer que turbina a construção da massa muscular magra. Atenção! Consulte seu médico antes de iniciar qualquer dieta. O ovo é um dos melhores alimentos do mundo, apesar de já ter se envolvido em polêmica, como a de aumentar o colesterol. Estudos provaram que o colesterol do ovo é natural e portanto não faz mal. O colesterol de industrializados como o de salsicha, bacon, biscoitos recheados entre outros. Esses sim, fazem mal à saúde. Já a batata doce é muito rica em carboidratos saudáveis. Além de ter poucas calorias um dos seus principais benefícios é a saciedade, pois pequenos pedaços podem tirar a fome por um tempinho. Agora você vai conferir um cardápio da dieta da batata doce e ovo cozido. Jejum. Um copo de 200 ml de suco de couve. Café da manhã. 30 gramas de batata doce cozida. Lance da manhã. Uma fruta fresca. Almoço. Um filé pequeno de peito de frango ou peixe grelhado ou cozido. 3 ovos. 2 claras mais um gema. 50 gramas de batata doce cozida uma porção de salada de folhas verdes com legumes, meio concha de feijão, lance da tarde, 30 gramas de batata doce, omelete de duas claras de ovos, um copo de suco verde. Jantar, 30 gramas de batata doce, um filé médio de peito de frango ou peixe grelhado ou cozido, uma porção de salada de folhas verdes, um copo de 200 ml de suco verde. Duas claras de ovo, cozidas ou em omelete. Ceia. Um copo de iogurte natural, desnatado ou grego. Se você quer perder de 5 a 10 quilos em 21 dias, sem passar fome e academia, clique no primeiro link da descrição. Até a próxima!